O IF Sul de Minas mudou a minha vida no sentido de que eu adquiri aqui tanto experiências, também conhecimentos através dos excelentes profissionais que nós temos aqui. NCM Jornada no IF Sul de Minas, no Técnico Integrado. E no Técnico eu desenvolvi um projeto de pesquisa e esse projeto fez com que eu me interessasse pela pesquisa, por buscar coisas novas, por tentar compreender melhor é, o que é o que eu estou fazendo. né? E quando eu vim para engenharia de agrimensura e cartográfica, é, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a motivação que o professor nos deu para desenvolver projetos. O que isso poderia influenciar na nossa carreira, como isso é um diferencial para quem faz projeto, pesquisa, extensão, ou mesmo não tendo uma bolsa, desenvolvendo algo pra, para os seus conhecimentos.